Rádio CREA Minas, instituições de ensino. O engenheiro florestal Tiago Magalhães Meireles trabalha há anos em projetos relacionados à sustentabilidade. A atuação dele vai do manejo florestal à preservação e recuperação da biodiversidade. Essência que o conselheiro do CREA Minas ajuda a difundir na Universidade Federal de Lavras, no sul de Minas. O docente, colegas e membros da comunidade acadêmica Reúnem esforços para tornarem o campus autossuficiente. Lá, a usina de tratamento de água e de esgoto também fazem reuso de água. Ainda não tem autonomia em energia elétrica, mas a UFLA já conta com uma usina fotovoltaica. E toda a iluminação é feita com lâmpadas de LED. Para quem não sabe, a UFLA já há alguns anos adota essas práticas no campus. Né? A gente já trocou grande parte da nossa rede elétrica. É, substituindo lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED. A UFLA também hoje possui uma usina fotovoltaica que supre uma parte da energia necessária para funcionar a universidade, além de reaproveitamento de água de resíduo, a gente tem também uma usina de tratamento de esgoto, uma usina de tratamento de água, todas, elas, é, que, todas essas atividades né, juntas somam para a gente conseguir ter uma universidade cada vez mais sustentável ações para a sustentabilidade no meio acadêmico e aplicações na sociedade. Esse será o tema da palestra, que ocorrerá às duas da tarde, no dia 30 de setembro, na sala Minas do Congresso Brasileiro de Educação e Engenharia. Pró-reitora administrativa do Centro Universitário de Itajubá, a engenheira civil Cidélia Maria Barbosa Lima será a mediadora do painel. A coordenadora regional do Colégio de Instituições de Ensino do Minas destaca o valor do conhecimento. O conhecimento gerado nas universidades sobre a sustentabilidade ambiental deve ser difundido por meio da atuação de alunos e professores no ambiente de trabalho, pela realização de seminários e congressos, pela participação de representantes das universidades em conselhos municipais, estaduais e federais, na participação em elaboração de políticas públicas e dando exemplo prático de gestão para sustentabilidade Sustentabilidade em seus próprios campos. Também vai participar do painel o engenheiro civil Eduardo Paiz de Moraes, membro do Colégio de Instituições de Ensino do CREA Minas. Ele vai apresentar casos e soluções da academia para problemas das cidades. Para saber mais sobre o programa do COBEN, já acesse crea-mg.org.br.